agora interessante que quando ele fala os dois anões que estão atrás eles eles falam entre si em né na língua dos anões e aí primeira o Harold... vez salvo engano hein pela primeira vez no na, na série? série aqui é salvo engano é porque Olha... eu me assustei quando eu vi é verdade eu acho que o um minha memória mesmo. eu acho que eles só tinham falado aquele negócio do desafio de aula que eles tinham falado Sim, né uma palavrinha ou outra ali mas digintar, tipo, conversar aqui. mesmo oração é. completa primeira vez que eu vejo aqui. É. E o Elrond percebeu, né? Então ele já sabe falar um pouco ali. Alguma coisa ele Sim. já descobriu. E aí, só que ele fala assim, né? Depois, é... qual é a imagem que tá aí? Deixa eu ver isso, por favor. Ah, quando ele, ele, ele fala assim que eu não sou... Porque o, o Duren acusa ele, né? De, de, de favorecer os elfos, alguma coisa assim. Ele fala, eu não sou um elfo comum. Eu sou o Elrond meio elfo e vejo nos elfos o que eles não enxergam em si mesmos. Aí, para mim, distoou, né? para mim, já não combinou com o legendário. E também porque, não, assim, não meio... combinou com o que a gente está vendo também, porque quem não tá vendo é ele. É. E porque o, o, os meio-elfos, eles não são uma raça apartada nem dos elfos, nem dos homens. Na verdade, quando os meio-elfos, que são o Earendio e seus descendentes, eles escolhem, né? Eles fazem a escolha. E quando eles fazem a escolha, eles são daquela raça que eles escolheram. Então, o Elrond não fica sendo um híbrido, apesar de manter o nome meio elfo, mas esse nome era mais um sobrenome, uma alcunha da família dele, do que propriamente uma qualidade de raça dele. Então assim, a partir do momento que o Elrond escolheu ser elfo, então ele é contado dentro dos elfos, assim como o Elrond se escolheu ser homem, então ele é contado dentro dos homens. E aí a série está inventando uma questão de dele ser um híbrido, né, um mestiço, e aí por isso ele está vendo os elfos de fora, mas não tem nada a ver isso aí. Né? É, eu acho. Pode ser isso, exatamente. Pode ser tipo meio que um erro da série mesmo, porque uma vez é, feita a sua decisão, beleza. Mas eu acho que é novamente um papinho. O eu acho só... que é a argumentação. Eu acho que é, é. mais um, uma força de argumentação também. O Elrod é tipo eu, assim, de tonto só tem a cara e o jeito de andar, mas sabe o que tá fazendo. Hum. <risos> mas de qualquer forma, sendo ou não, aí tem as citações só pra gente enriquecer aqui com o legendário do Tolkien, né? Dá uma passadinha aí, César, por favor. Depois eu vou voltar nessa aqui, que eu tenho um easter egg aqui, hein? Ah, então fala logo. É, então pode ir. É? Mata logo o easter egg, tá ó, é. Direto. Já, já, já estraga o easter egg de quinta-feira que vem. Não, não, pode É um possível easter egg, não posso afirmar. Mas, ó, esse machado aqui tá com um jeitão de ser o machado do Durin, hein? O original, que é aquele passado de geração para geração, que ficou perdido na época que Moria tava sendo recolonizada por Balin. Então eu tô achando que esse machado aqui tem muito close com ele, muita cena que ele tá de background, ele não tá desfocado, ele tá bem visível. Para mim, esse aqui é o machado do Durin. O, é, tu diz o Durin, o Durin, né? O Durin original. O Durin, que no é. caso é o filho do Durin, né? Não, não. O, o, o primeiro Durin. Ah, que o é o, o, o, o, o neto mortal. do Durin, no caso. O ta-ta-ta-ta... O Durin primeiro. Que no caso é o Durin. Isso. <risos> Perfeito. <risos> mas, César, esse machado já tinha falado umas, do, umas dois easter eggs para trás, ele já tinha aparecido antes e então, já tinha... Então, per perdão. Perdão. Per perdão. Não, perdão. mas é, talvez ele apareça de novo, né? Se a lista ficar pequena né, para quinta-feira, eu coloco ele de novo lá. E aí, só falando da questão dos meio-elfos, aí na carta para Milton Waldman, que é a famosa carta 131, né? Para quem não tem o livro As Cartas, é agora na edição da HarperCollins, ele tá, faz, tá lá no comecinho do livro, a carta completinha, quer dizer, quase completa, né? Porque tem uma parte que não entrou no livro das cartas. Mas é, beleza. Para ver o que ficou de fora, tem um TT raiz aqui, antigão, onde eu falo lá, a carta 131, né? Do, do topo, vamos lá. Ele fala o seguinte, Sauron tornou-se, assim, quase supremo na Terra-média. Os elfos resistiram em locais secretos, ainda não revelados. O último reino élfico de Gil-galad é mantido precariamente nas costas do extremo oeste, onde ficam os portos dos navios. Elrond, o meio-elfo, filho de Earendil, mantém uma espécie de refúgio encantado em Imiladris, em inglês Rivendell, Valfenda, na extrema margem leste das terras ocidentais. No caso, ainda não, na série ainda não tem é, Valfenda, não foi feita é, ainda. Não. Contudo, Sauron domina todas as hordas crescentes dos homens que não tiveram contato com os elfos. E assim, nem indiretamente, com os verdadeiros Valar e deuses não caídos. ou oh, deuses com D minúsculo aí. Ele governa o Império Crescente da Grande Torre Sombria de Bárdor e Mordor, próxima da Montanha de Fogo, empunhando um anel. Então, praticamente um resumo aí do que a série está tá querendo mostrar, né? Pode avançar aí, César, na próxima... Aí, já, já entrando mais na questão dos meio-elfos, lá na viagem, da viagem de Rearendium e da Guerra da Ira, na Terra-média habitava também Gil-galad, o Alto Rei. E com ele estava Elrond, de Meio-Elfo, que escolheu, como lhe foi permitido, ser contado entre os Eldar. Mas Eoron, seu irmão, escolheu viver com os homens. Olha lá como está Elrond, de Meio-Elfo, né? como se fosse um sobrenome. É uma alcunha da família dele. Pode passar, César eu acho que essa que finaliza é esse ponto. Deixa eu ver se não deu um duplo clique. Tá certo. É isso mesmo. Ora, Eurus e Elrond, seu irmão, descendiam das três casas dos Éden, mas em parte também dos Eldar e dos Maiar, pois Idril de Gondolin e Lúthien, filha de Melian, eram suas ancestrais. Os Valar, de fato, não podiam retirar a dádiva da morte, que vem aos homens da parte de Ilúvatar. Mas na matéria dos meio-elfos, Ilúvatar deu-lhes o julgamento. E eles julgaram que aos filhos de Arandelo seria dada escolha sobre seu próprio destino. E Eärendil de escolheu permanecer com os primogênitos, e a ele a vida dos primogênitos foi concedida. É como eu falei, né? Se o, o, o discurso do Eero de lá tá só para engabelar lá os Durins lá da, da, da coisa, beleza. Mas o certo é que ele não é assim, visto como um híbrido, né? Ele a partir do momento que ele faz a escolha, ele é contado naquela família. Eu acho que tem só mais uma aí, César, que é um, do glossário. Aí, ó, lá no Silmarillion, no índice de nomes, ó. Meio-elfo, né? O termo meio-elfo. É tradução do Sindarin Perezelo. Plural perezilo, Aplicada a Elrond e Eurus. E é a Earendil, tá vendo? É só a família deles. E aí, claro, vai aplicar para Arwen, para o Eladam, para o que eram os outros filhos do Elrond, e assim vai. Né? Já nos homens, não. Os homens, quando eles escolhem, né? Os meio-elfos. O Elos, por exemplo, escolheu ser homem, ele já não era mais considerado meio elfo, né? Era considerado homem. Aí, aí quando ele escolheu, a, a, a orelha dele deu aquela arredondada, né, Sérgio? Isso, aí, claro, já que os elfos tinham orelha pontuda, aí, na hora que o, <risos> que, que o Elos escolheu ser homem, a orelha dele arredondou na hora, né? É. A barba dele caiu, aliás, a barba dele cresceu, né? Cresceu. E pronto, e aí ele viu ah, o homem. Beleza. Só que não, pessoal, é sarcasmo, viu? Não. não... <risos> O hormônio, Lembrando... elfo, o, elfo, Lembrando... o hormônio elfo é forte, tá? Né? Exato. Lembrando que é. o único povo que com certeza tinha origas todas são os hobbits. Isso. Ó, oh, mas só um, só um ponto legal, tá, Sergão? É uhum. O que você trouxe, de fato, corrobora com o ponto que, que você levantou do Elrond de utilizar o meu irmão. Meio elfo, meio, irmão elfo. meio, elfo. meio elfo. Porém, é porém, cara... Também dá para sustentar, se você fizer uma ginástica, dá para sustentar que assim, e por isso que ele pode usar bastante aí também essa percepção de que ele é um meio-elfo, uma vez que ele carrega isso consigo, então ele nunca esquece desse ponto, entendeu? Então uhum. acho que sustenta um pouco de que, quando convir, não dentro do, do, do ambiente élfico, mas fora do ambiente élfico, eu acho que tem sentido ali eu estava prestando atenção no que você estava falando e vendo, é, mas tem umas coisas aí que, que faz sentido ele usar até porque também é uma negociação né? negociação nós usamos uhum. usando, usamos armas às vezes que não temos concordo, acho, acho um bom ponto de vista ou seja, como ele é das duas famílias ele pode ter uma percepção maior mais apurada que, que um elfo puro, entre aspas, não teria algo do gênero beleza